Shalom! Estamos iniciando mais uma aula, mais um momento de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Vamos hoje para a aula dentro da proposta de um curso de, vamos dizer assim, aprofundamento e especialização no Novo Testamento. É, hoje, dentro da nossa proposta disciplinar de homilética do Novo Testamento, sermões expositivos e textuais, nós vamos trabalhar dentro da proposta do sermão textual. Nossa aula hoje é dando continuidade, prosseguimento à explanação dos conteúdos que estão inseridos dentro da proposta do sermão textual. Já vimos o sermão expositivo e estamos agora no sermão textual. Quando trabalhamos o sermão textual, depois de termos visto a aula anterior dando sequência, nós temos que pensar a ideia do sermão, que é justamente na ideia do sermão que surge o título e surge a tese, ou seja, vai surgir automaticamente o tema, né? E, e esse tema é que vai construir, vai desenvolver, encaminhar toda a sua construção e toda a, a amplo, vamos dizer, o desenvolvimento, né? como assim a construção arcabouçal, é, do sermão. Então, a verdade central que é inserida dentro do tema, tá? Ela é a perspectiva do sermão, é o enfoque que é dado a alguma verdade bíblica, teológica, em que você vai estar tratando dentro da apresentação e dentro da exposição do seu sermão. Então, as ideias gerais e específicas, nós podemos conceituar e pensar assim. A ideia geral como tema geral e automaticamente assunto geral. A ideia específica já podemos considerá-la como o tema específico, o assunto específico, ou seja, o título. Aí está a diferença e a distinção entre tema e título. Exemplos que nós temos a pensar dentro dessa proposta de tema e depois título, vamos colocar. Um exemplo, tema, pneumatologia. Esse é o tema, o assunto central, a ideia central que queremos abordar no nosso sermão textual. O tema específico, que aí é o tema que vai nos conceder o norte da mensagem, ele é o Espírito Santo convencendo o pecador baseado em João 16, versículo 8. Tá? Um outro exemplo. Tema geral: missões. Tema específico: discipular nossa missão no mundo. Baseado em Mateus 28, 16 a 20. Então nós temos aqui dois exemplos pertinentes a o tema geral. O TI e o tema específico. Quando você trabalha com a especificação das ideias, tanto geral como específica, dentro de um assunto geral vai surgir milhares de possíveis assuntos específicos que vão construindo dentro da sua mente todo o procedimento todo o sentimento, todo o seu olhar, mico e macro, para o tema. O assunto geral, então, é a identificação geral da área a que aquele sermão pertence. Por exemplo, a área de missões, a área de pneumatologia, soterologia, ética do reino, que já se torna um assunto específico e uma matéria delimitada do que se trata no sermão, ou a ideia central formulada que será expressa e restrita no sermão dentro desse, da, da especificidade do título que está relacionado ao sermão. Aí temos que pensar também agora na utilidade dessa ideia específica. E aí temos alguns pontos a pensar e considerar. Primeiro, indicar clara e precisamente do que é que o sermão se trata. Esse é o ponto, vamos assim, introdutório, chave. Segundo, Delimitar o assunto que serão utilizados no sermão. Delimitar os assuntos que serão utilizados no sermão. Terceiro, indicar o caminho, o ponto de partida e de chegada do sermão. Indicando o alvo e o propósito do sermão. Quarto, servir de diretriz para a divisão dos pontos do sermão. Quinto, não deixar o pregador divagar em muitos assuntos, flutuar em muitos assuntos, não é? até se perder em muitos assuntos, esquecendo assim do texto e do seu alvo. Tá? Agora vamos às qualidades de uma boa ideia específica e um bom título. Primeiro, ser preciso e específico que é, ou seja, a exclusividade tá? na, na, na, na, no quesito precisão e especificidade, significa que o título fixa e estabelece os limites daquilo que será tratado no sermão e que vai determinar a linha de aplicação e uso das ideias que serão utilizadas. Segundo, ser claro e simples. A simplicidade e a clareza são forças na pregação. Terceiro, ser interessante, mas não sensacional ou engraçado. Evitar o sensacionalismo, as gracinhas essas coisas que não ficam bem diante da seriedade e da austeridade da palavra de Deus e da sua presença. O sensacionalismo pode tornar o pregador desprezível ao seu auditório e as gracinhas podem lhe fazer tolo, seja até interessante, sério ou relevante, mas se não, muita gracinha desconstrói o verdadeiro sentido da integralidade do sermão e automaticamente da mensagem a qual você está preparando para pregar. Ser expresso em termos do hoje e não do ontem. Não deixe o título do seu sermão preso ao passado, ele precisa falar ao homem do presente, do momento, ser contemporâneo, ser atual, estar dentro de uma linguagem coloquial, apropriada. Ser sobre o assunto que o pregador pode pregar, que ele domina, que ele conhece. Não pregue sobre aquilo que você não tem domínio ou que a igreja não vai entender. No primeiro caso, estude o assunto, se aprofunde no assunto, busque uma inspiração e uma iluminação do Espírito Santo. No segundo caso, prepare o seu auditório como aquele agricultor que está desmatando, tirando os tocos, queimando, arrastando lixo, arando a terra, preparando todo o contexto da terra para depois efetuar o plantio da semente e aí vir a não regar a semente e depois esperar o tempo dela frutificar. Ser breve e não ter dubiedade Deve então conter duas a oito palavras que sejam fortes, precisas, claras, que não tenham sentido dúbio na frase ou que deixe a frase com sentido dúbio. Tá? ser específico e não geral, fazer uma boa diferença entre o assunto geral e o específico, explicar claramente, precisamente, aquilo que você quer falar, ser apropriado para a ocasião, o título escolhido deve ter a possibilidade de ser desenvolvido no tempo disponível para a pregação. Se o sermão for para uma ocasião de ar livre, por exemplo, numa praça, não pode ser tão abrangente como o sermão do domingo de manhã na praça. tá? O tempo máximo seria de 15 minutos, que é o tempo que é proposto. No domingo de manhã, pode-se dispor de 40, 50 minutos, ou domingo à noite. Coloquei no domingo de manhã porque vamos propor, pensar, que o culto seja pela manhã em sua igreja. Ou tenha um culto pela manhã. Ser formulado com palavras próprias do pregador, não usar frases da Bíblia ou de outrem para o seu título, sendo assim íntegro e original. Não sendo copiador, plagiador, como muitos são. Tá? Tratar o assunto com uma oportunização do assunto, de forma relevante, de acordo com as necessidades, reter o título... Será retida assim o sermão. Ser uma frase da qual emanam os pontos do sermão é necessário que o título então esteja em íntima relação com os pontos. E essa frase vai ser a frase que vai construir as divisões e subdivisões do sermão se ela for a frase central. Mas para ser a frase central, ela tem que emanar dela surgir, nascer, pontos para o sermão. A relação da ideia específica com o título e com as outras partes do sermão é um outro ponto muito importante a ser pensado. No título com o texto, vamos pensar primeiro. O texto, que é o texto a qual você escolheu, aonde vai ser construído o sermão, o título deve ser, então, derivado desse texto, porque o conteúdo do sermão é tirado do texto. O texto não apenas deve sugerir o título, mas também substanciá-lo. O título tem que ser desenvolvido dentro do ensino do texto. O título, bem como o sermão, não pode torcer o sentido do texto, exigindo que ele fale alguma coisa que não está claramente contido nele. Vamos colocar aqui alguns pontos. Do título com a tese. A tese diz aqui que se quer fazer e transmitir com o título. Do título com o objetivo específico. O objetivo específico deve se harmonizar com o título de um modo natural e concordando com a ênfase do título. Do título com a introdução e a conclusão. O título deve funcionar como objetivo da introdução e da conclusão. Com a introdução, o título deve ser apresentado de forma clara na introdução quando também será ligado à vida dos ouvintes e relacionado com o texto, na conclusão finalizará e completará o título. Do título com o corpo do sermão é um outro relacionamento que tem que ser pensado. Os pontos e os subpontos, Tá? O título deve abranger todos os pontos a serem desenvolvidos. Esse é o primeiro fator. Cada ponto deve ser inteiramente ligado ao título e necessário ao desenvolvimento do mesmo. Terceiro, o ponto não deve ser igual ao título. Não se pode dividir alguma coisa e se ter uma parte igual ao todo. O título e os pontos deve ter uma das duas relações expostas abaixo. A soma total dos pontos seja igual ao título, como o esquema que eu estou vou apresentar aqui rapidamente. Primeiro ponto igual é o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto a partir surgindo como degrais que são subsequentes ao título tá? pense nisso que esses degrais eles têm que surgir a partir da ideia e proposta que o seu título do sermão propôs, concedeu impulsionou, resultou quando se fizer uma leitura do título e cada um dos pontos do sermão se deve fazer uma leitura coerente para organizar o sermão, para organizar todo o arcabouço construtor desse esboço, desse sermão, como uma única frase de acordo com o esquema abaixo. Por exemplo, o primeiro ponto é igual ao título mais o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é o título mais o segundo ponto. O terceiro ponto é o título mais o terceiro ponto. Quarto ponto é o título mais o quarto ponto. Então o título sempre vai estar relacionado, interligado, interrelacionado com o ponto. Como formular a ideia específica ou o título do sermão? Outro ponto muito importante. Essa já é uma tarefa importante, mas nada fácil. Alguns têm um dom especial para formular e expressar o título, mas a maioria terá que trabalhar muito para chegar a um título que tem aquelas qualidades supracitadas. O título deve dar a unidade ao sermão, e deve ser formulado assim de dois modos, ou até mesmo para ser dividido, ou para servir de introdução à leitura de cada ponto. E aí eu coloco aqui pelo menos cinco maneiras ou pontos de organizar o título, de tal modo a favorecer a sua relação com os pontos. Primeiro, através de uma palavra enfática. A palavra de maior ênfase em todo o sermão servirá de base para o título e ela mesma sustentará o sermão. Exemplo, o poder do evangelho. Romanos 1, verso 16. Segundo ponto. Através de uma sentença interrogativa, aqui o desenvolvimento do sermão responderá a pergunta que forma o título exemplo Podemos ter certeza do amanhã. Isaías 56, 12. Através de uma sentença imperativa, o imperativo pode indicar uma ordem ou um pedido. Esta deve ser bem formulada, pois é uma das formas mais difíceis de se expressar um título. Exemplo, faça títulos onde estiver. Esta é uma questão que faltou uma, uma organização gramatical e de sentido ao, ao título ou à sentença e que fiz de propósito para você perceber que não, não soou bem por isso é que tem que ter atenção porque o título para essa sentença imperativa dentro do contexto de Mateus 28, 16 a 20 não é esse que eu falei, mas sim faça discípulos onde estiver. Por isso é que tem que ter atenção mental, contextualizada com o texto que você está trabalhando. Através de uma sentença declarativa, tá? no desenvolvimento do sermão, os pontos vão se explicando com uma declaração contida no próprio título. Exemplo, é tempo de ceifar João 4, 31 a 38. É uma sentença declarativa que ela está contida dentro do título e que ela elucida o título. Outro fator, através de uma palavra limitante, uma palavra que ela por si própria concebe um limite ao seu sermão. Às vezes, até essas palavras limitantes são palavras que respondem uma das seguintes perguntas que você vai fazer ou está preparando para fazer dentro do sermão. Qual, quantos, como, onde, por onde... né? Para quê? Para quem? Acrescentando assim palavras ou frases de contexto didático e pedagógico que vão ser construtoras de um bom título. Exemplo, o nosso melhor amigo. Provérbios 27, 10. Nunca dê ao sermão o primeiro título que vem à mente. É possível que você Ga vá gastar tempo pensando no sermão e fazendo diversas experiências com estas cinco supracitadas e você chegará a um título bem elaborado. Sempre pense no tom do seu sermão para buscar um título que se harmoniza com esse tom. Experimente sempre, antes de se decidir por um título, as cinco possibilidades que pensamos e apresentamos agora acima, aí dentro dessa aula, dessa exposição de conteúdos. Reflita sobre isso que estamos te apresentando e tratando. Assunto geral, a nova vida. Assunto específico, a necessidade de se ter uma nova vida em Cristo, que é a palavra enfática. Assunto específico, você quer ter uma vida com Cristo? Uma pergunta. Que é uma sentença interrogativa. Assunto específico. Nasça de novo em Cristo. Que é uma sentença já imperativa. Né? Assunto específico. Quero ter uma nova vida em Cristo. Que é uma sentença declarativa. Assunto específico. Nova vida para você. Aí é a palavra limitante. É a palavra que limitou e acampou tudo que nós tratamos de sentenças acima. A tese ou a proposição central do sermão é um outro fator a pensar. Definição. A tese é a declaração da de entrega central do sermão numa breve sentença afirmativa. É a ideia específica ou o título da mensagem expresso em uma oração? Tá? Gramatical, uma oração de período também gramatical, ou até um sermão que esteja propondo uma prova de algo inserido dentro do corpo e do coração da mensagem, e que vai sintetizar a mensagem em uma só frase, em uma só oração, simples ou composta. O lugar da tese no sermão poderá tão ser como, primeiro, na introdução. Geralmente, a tese deve ser apresentada logo na introdução, em qualquer parte da mesma, onde se pode colocar até o resumo da mensagem. Segundo ponto, nos pontos e em qualquer um dos pontos do sermão, onde sirva como elemento que relembra o que já foi dito e lance luz sobre o que ainda será dito. Terceiro, na conclusão, como um desfecho do sermão, para numa única sentença resumir toda a mensagem que foi explanada, dando aos ouvintes assim uma frase concisa, Sintetizada que resume o sermão, tá de uma outra importante fala que e as fator a ser acrescentado: a, a frase ou essa expressão inserida em uma oração simples ou composta deve ser diluída no sermão. Nesse caso, ela então estará diluída nos pontos e aparecerá na íntegra logo no começo da conclusão do seu sermão. As características estão de uma boa tese e tese relacionada ao seu sermão. Primeiro, a tese é uma ideia completa e afirmativa. É uma afirmação simples, forte e clara e isso indica que deve ser uma sentença gramatical completa. A tese não deve conter palavras desnecessárias ou ambíguas. Coloque nela sempre o essencial, eliminando tudo que não será tratado no sermão. Tá? Normalmente a tese ela deve ser formulada de forma positiva e não negativa. A tese deve ser breve, clara, específica, objetiva, contendo oito, vinte ou mais palavras. A tese ela deve ser interessante relacionada com a experiência dos ouvintes. Ela deve ser e deve conceder a qualidade de interesse humano e ser formulada de tal maneira que possa estar dentro da experiência e necessidade dos ouvintes. Pense em outra questão aqui. O valor da tese. O valor da tese porque ela ajuda o pregador. tá? Desculpa. Está muito resfriado? Não, é que o tempo deu uma mudança climática e aí afeta um pouco a gente. Tá? Ah, então, vamos continuar. A tese, então, deve ser bem clara, específica, objetiva, contendo 8 a 20 palavras. Repetir para poder dar prosseguimento dentro de uma constituição de pensamento minha própria. aqui A tese deve ser interessante relacionada com as experiências dos ouvintes e ela deve ter qualidades dentro de um interesse humano, formulando de tal maneira que possa estar... Alcançando e indo dentro, de acordo, direcionando a experiência e as necessidades dos ouvintes. Qual o valor de uma tese? É algo a ser pensado. Primeiro, ajuda o pregador a permanecer no caminho proposto. Não se perdendo nas outras veredas que vão se aparecendo no meio da jornada. Segundo, Ajuda os ouvintes a acompanhar melhor a mensagem e a entender aquilo que o pregador está tentando comunicar. Assim, ela torna o sermão mais claro. Ajuda o sermão a ser melhor lembrado. Quanto mais clara for a tese, mais clara será a ideia do sermão e melhor a sua compreensão os tipos de tese pode ser uma tese de julgamento ou que expresse um julgamento, uma tese que propõe uma obrigação, um dever ou uma ou um compromisso, ou uma tese que fale de uma atividade, de uma atitude, de uma ênfase, de uma circunstância que ela vai estar relacionada ao contexto sócio-religioso do ouvinte. Tá? Então esses são pontos, questões muito pertinentes a ser pensada na construção do seu sermão. E a aula de hoje nos levou por esse norte, por esse caminho, para justamente nos elucidar, nos abrir os horizontes da compreensão para podermos organizar esse sermão, construir esse sermão de uma forma que ele venha ficar não só composto organizacionalmente, mas também ter uma boa distribuição de sentenças, sentenças que ilucidem de uma ordem não só bíblica e teológica, mas, vamos assim, contextual com o público, elucidando e ampliando toda a percepção de ideias, de propostas que estarão preparando você, já a aplicação das teses que o teu sermão está propondo e vai propor e vai trazer para conceder no público a reflexão, a argüição e, por fim, o resultado a qual se está sendo proposto e esperado dentro da aplicação e exposição do sermão. Então, foi essa, mais ou menos, a proposta máter da aula de hoje. Obrigado, vamos em frente, dedicação e Busca deve ser a, o nosso lema constante para podermos melhor nos apresentar.